Bande Guru Pada Dandam Bhakta Bindasamannitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Sahoditam Sri Nanda Nandanam nanda Bande nanda Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Binda Banam Bancha Kalpataru a Shakei Bassin do Bevacha Patitanang Pavone Namo Nama Mukankaroti Vacha Lang Pangung Lang Haitigrim Yatki Pathamahangavande Paramanandu Madhu Benda, oito sede Bipiavi Keshva Sacha Shnavakti padedevi Satovatui Namo Nama Narayana, Namaskritta, Narunchaiva Narottama, Devin swaraswati svati vesam tato jayo Sankirtane, Krishna, katu pudesha Gauri, Apatrasya, Prakasa, Necha, Sadhanurakta, guru bhakti yukto Bhakti-Pramadakshya, Jagodvarunna Dei um saba paribabagna mabish taduham, padam seva virenchanotum saranyam. Vetat yum bonotapa libhava diputum. Bande ma charuna divintum. Jet pa o nana nura gurusu saguro sar Sri Krishna chaitanya prabhu nita gaura bhaktavin. Sri Krishna chaitanya prabhu nita gaura bhaktavin. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram, Hare Hare Ajanulammito fujou bodato Shankirtanoi kaptaro kamala Visham Varo Dija Varo Juga Dharma Palo Jagat Priya Karu Karuna Bhataro Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare namo amigange sura surair vandito dibbarupam bhuktiy cha muktiy chadasi rupe jata kalapam Gauri Nirantara Bibushi Tabam of Hagam Nara, you know Barana Sipura Bati Shanatham Bagi Sajusho Badane Lakshmi, just such a Tawam Nishinga Mahamaji, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari. Nivito marun mano akshadira jo goju jo hridayat munayo upasati tadaro yo pija yus marana siya uru gendo bhog bhagadhan jo pishak to pite sama shangri saro nivito marun mano akshadira jo goju Munaya upasate tadara yuppi jaya smarana Sia urugendo genda bhoga huja danda vi chakta diya Vaya mapite sama samadhi sangri saroja sudha Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagat Guru nós temos que manter o curso do Bhakti Dara dentro do nosso Bhajana. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, disse que nós devemos tentar proteger e preservar o Bhakti Dara. A bênção do conhecimento eterno. Dentro do nosso bhajana, dentro da nossa adoração a Krishna. Porque os tolos que se aproximam deste conhecimento têm a tendência de alterar esse mesmo conhecimento e levar outras almas e a si mesmos para uh, mundos infernais. Por quê? As pessoas não conseguem achar desfrute, achar felicidade no Gaudiya Bhajana, na adoração dos Gaudiyas Vaishnavas, naqueles que são guiados por Chaitanya Mahaprabhu. As pessoas acham desfrute, acham felicidade numa linha Mayavadi. Portanto, aqueles que são tolos e querem ir embora, nós não temos nada a ver com isso. Nós tentamos cuidar deles, mas se eles querem pular dentro do fogo, nós não temos nada a ver com isso. Se eles querem cometer suicídio espiritual, é a escolha deles. Mas o que significa Bhaktivinoda Dharam? O que significa Bhaktivinoda Dharam? O caminho mostrado por Chaitanya Mahaprabhu. Ele é Swayam Rupa Bhagavan, ele é o próprio Krishna na forma de Gauranga Mahaprabhu. Rasa o rei da Rasa, o rei do êxtase, vem, se manifesta na forma de Gauranga Mahaprabhu. E, portanto, devemos entender que Gauranga Lila é a, perfeita, é a perfeita explicação do Krishna Lila. Bhakti significa o caminho mostrado por Chaitanya Mahaprabhu. Suas ações, seu amor, seus ensinamentos, tudo isso. Isso é considerado Bhakti Ou podemos dizer que Bhakti também significa Rupa Rupanugadhara, o caminho mostrado por Chilarupa Goswami. Mas Prabhupada Bhaktivedanta sempre nos dava este conselho, ele nos, nos advertia, ele dizia, olha, ouça, tente entender a diferença entre o verdadeiro bhakti Dara e aquilo que não é bhakti Dara. Tente entender a diferença entre o que é bhakti Dara e o que não é bhakti Dara. Se você entender a diferença entre Bhaktivinodara e aquilo que não é Dara, você alcança um nível de satsanga, de associação transcendental mais elevado, o nível mais elevado de associação transcendental. Esse é o nível de associação transcendental mais elevado, entender a diferença entre o que é Bhakti pura e o que é Bhakti imperfeita o que é a filosofia pura, ou o que é a filosofia imperfeita. No caso contrário, você vai acabar indo parar em alguma instituição, em alguma sociedade que prega em nome de Krishna, em nome de Chaitanya Mahaprabhu, mas na verdade leva a vocês à inauspiciosidade, à imperfeição. Pelo desejo de Krishna, de Nityananda, as pessoas vêm e se vão. E nós não temos que ficar preocupados com isso. Eu vi praticamente na minha vida que muitas pessoas vêm se aproximar do Gaudiya Bhajana, da sociedade da Gaudia, tomar abrigo aos pés de Lotus Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, um devoto tão excelente e exaltado. E eu não sei como é possível que eles, mesmo depois de ter tido essa grande chance, eles se afastaram e foram para outras sampradayas. Eles se perdem. Eles não podem super, sobreviver na vida espiritual. Se eles agem dessa maneira, se eles rejeitam, um Vaishnava puro como Bhakti Pramod Maharaj. Mas muitas pessoas tomam essa decisão, eles não têm cérebro. Eles não conseguem entender o que eu vou receber aqui e o que eu vou receber lá. Eles agem assim de acordo com o próprio capricho mental. E por isso, para o Pada quis fazer uma missão. Aqueles que <susos> vão no caminho <susos> errado, é nosso serviço tentar puxá-los de volta para que eles entendam a utilidade do Gaudiya Bhajana, a eficiência, porque esse tipo de bênção você não pode alcançar em outro lugar. Em primeiro lugar, Krishna. Bhagavan Shri Krishna nunca dá esse tipo de Ele acesso. Não é o próprio Krishna que distribui esse acesso. Porque os passatempos dele são exclusivos. Mas entender o Krishna Lila é algo muito difícil. 100 das, de 100% das pessoas, 99,9999 não entende Krishna e seus passatempos. Eles pensam que Krishna é alguém sem caráter como eu. Pessoas tolas, eles não conseguem entender quem é Krishna. É por isso que Krishna quis vir na forma de Goranga Mahaprabhu para dar uma resposta. Por que ele vem? Para responder a esses tolos que estão sempre ocupados com carne e osso. Eles não conseguem superar o limite do corpo. Eles não conseguem atravessar o limite mental. Como eles poderiam, se eles não conseguem nem entender que eles não são o corpo, como eles poderiam entender o Gaudiya Bhajana, o que está, qual é o segredo da adoração é, explicada por Chaitanya Mahaprabhu? Deixem que eles se vão, que eles se percam, o que nós podemos fazer? Qual é o ponto? Por dois ou três dias, eu gostaria de discutir esses tópicos, são tópicos muito urgentes. pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu nós vamos receber algo que vai nos dar a oportunidade de fazer um bhajana exclusivo que não está nem à disposição nem um Brahma Loka só, é, só está disponível pela misericórdia Chaitanya Mahaprabhu aqui no nosso nível material e se nós perdermos essa chance a sua escolha muito bem, eu posso dar alguns exemplos para que nós tentemos entender qual é a excelência do Gaudiya Bhajana, qual, é qual é a excelência dos pés de loto Chaitanya Mahaprabhu. Você pode se lembrar, por exemplo, que Chaitanya Mahaprabhu vai ao sul da Índia. Mahaprabhu vai ao sul da Índia e lá, finalmente, enquanto ele viaja, a Prabu se encontra Benkal com Benkal Bhata, Tiruman Bhata, Prabodhananda Sarasvati. Nós já falamos sobre esses Vaishnavas nas primeiras aulas. Nós sabemos que eles são devotos puros, devotos elevadíssimos. Eles são tão, devotos tão elevados eles na eles Shri Sampradaya que você jamais poderia imaginar. você não pode são tão eles são devotos de um comportamento perfeito, mas, extremamente enunciados. Mas pela associação de Chaitanya Mahaprabhu, pela associação de Chaitanya Mahaprabhu, durante quatro meses, eles decidiram mudar de caminho. Alguém poderia dizer, por que, que eles poderiam mudar de caminho? Seria ofensivo? Não, não é ofensivo. É ofensivo para você, porque você não tem uma posição pessoal. Se você jogar o Guru e mudar de, mudar de caminho, para você sim é uma ofensa, porque você não tem uma posição espiritual. Não é ofensivo para Balabhacharya e para essas personalidades, porque está escrito no Shastra que se eu faço a adoração de Narayan ou de Vishnu, de qualquer Vishnu Tatva, eu sou que eu esteja varaha, vish, varaha. Varaha é Vishnu Tattva, ele é o próprio Vishnu. Nós podemos realizar que esse mesmo Vishnu Tattva pode vir na forma de Ramachandra. Que Krishna, que nós podemos entender Vishnu Tattva na forma de Krishna. Não há uma diferença entre Krishna-tattva, Vishnu-tattva e Rama-tattva. Eu não estou dizendo que Krishna venha de Vishnu, porque todos sabem. É conhecido a todos, é sabido por todos. De Krishna, tudo, todos os Shastras dizem, comprovam, existem documentos. Bhagavan Shri Krishna. É dele que vem todos os tattas, é dele que vem todas as manifestações espirituais, todas as verdades personificadas. Nesse caso, o Vishnu Tattva significa a, a verdade sobre, sobre Deus. Então, tudo aquilo que Deus manifesta, nós chamamos de Vishnu Tattva. Depois de Krishna Tattva não existe nada. Tattva, I mean, Tattva, Depois de Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu Tattva, Tattva Shri Krishna Chaitanya Tattva, não existe nada mais elevado do que isso. Is Está escrito no Chaitanya Charitamrita. Krishna, Krishna, I mean, Krishna, Krishna é O limite Aptar extremo do Paratatva so, at all, doing bhajan, okay? Então, se After eu estou fazendo Varahadev Bhajan, e se eu quiser fazer o, o, sentir o texto, o gosto de Rama Bhajana, eu não estou deixando Krishna Tattva, Vishnu Tattva, porque todas essas formas pertencem ao Senhor. E se alguém está adorando Rama ou adorando Lakshmi Narayana, né? se um dia eles entendem a excelência de Krishna Bhajana, daquele que é cheio, cheio de passatempos transcendentais. Ah. Porque Narayana Naraya não brinca conosco, Narayana não tem desejo de, de, de brincar com as almas. Krishna está sempre tentando brincar como uma criança, como um adolescente. Essa é a excelência dos passatempos de Krishna. Nenhum outro avatar interreage brinca com as almas condicionadas, com as almas que se liberam. Se você está interessado em, em colocar posição transcendental, na sociedade espiritual que adora Vishnu, vá, se você não sente, desejo de, de, de, de, de saborear o mel, então vá lá comer melassa, não é proibido. Se você não consegue entender o sabor fantástico do, do mel mais sofisticado, existe um réu desse tamanho que, con, que costa uma fortuna, um pedacinho assim. Se você é tão tolo que você não consegue entender o sabor do mel, vaca toma açúcar, caldo de açúcar. Como uma vaca. Vaca gosta de açúcar. Ela gosta de resto de melaço. As vacas gostam disso. Mahaprabhu dá esse exemplo. Se você não consegue entender o gosto do mel, Mahaprabhu disse, é uma questão de raça. Da, do açúcar nós recebemos o suco E do suco nós fazemos diferentes preparações Açúcar um, Existem diferentes tipos de Melaço, de rapadura, tudo isso Mahaprabhu dá esse exemplo Através de um processo de refinamento, você pode ir subindo, subindo, subindo, não? Sempre existe algo ainda mais elevado do que outro, então tente entender. Balavacharya quis mudar o caminho do seu bhajana, da sua adoração. Ele fazia Krishna bhajana e também Balgopal bhajana. O mantra secreto dele era o mantra de Balagopala, Krishna como bebê, como o menino Gopala. Aí ele decidiu mudar. que chora Gopala, ele começou a adorar Krishna aos 16 anos de idade. que quer dizer adolescente. Kishora quer dizer adolescente. Kima Quem disse? Quem pronunciou você pronunciou é isso? Você é Mayavadi? O Mayavadi diz isso. Você acha que você não é Mayavadi, você que Mayavadi. é um Mayavadi, mas eu posso dizer para você que você é menos do que Mayavadi. madhusudan Sarasvati, que era um grande Mayavadi, era conhecido como o mais elevado Pandita da Sociedade Mayavadi. Ele era um homem bengali de Faripur. Ele rejeitou tudo isso. Veio até Navadipa. Ele tomava banho, como um louco, todo cheio de prêmio, de amor puro por Krishna. E quando ele abandonou o corpo, todos os discípulos perguntaram, Maharaj, qual é o seu, o seu conselho final? Sua vida inteira você nos deu os conselhos. Ele escreveu volumes e volumes de livros. Adwita Siddhi é um livro do tamanho, desse tamanho, o tamanho do Mahabharata. Ele estabelece o Mayavada Siddhanta. Quando ele foi abandonar o corpo, o que foi que ele disse para os discípulos? Por favor, disseram os discípulos, nos dê um, um conselho final. Antes de ir embora, ele disse, este verso eu não posso entender nenhum tata acima de Krishna. Ele diz, ele era um Mayavadi. Ele diz isso, eu não consigo compreender nenhum tatra acima daquele que toca a flauta, aquele que cria o movimento de, de todos os mundos eternos, das infinitas realidades. Aquele que tem a cor como a nuvem da chuva. I think you are more Até o Mayavadi consegue ver isso. E eu vou achar que você é mais caído que o um Mayavadi. Você não consegue entender? Você está comendo néctar, mel? E você quer comer fezes? Eu não sei que gosto que você tem. Por que, que você quer deixar todo esse conhecimento para trás? Eu imagino que o seu samskara seja muito ruim. Caso contrário, você não falaria. Você não pensaria nisso. Por exemplo, quantos exemplos nós podemos encontrar de um, mayavades que se renderam a Chaitanya Mahaprabhu? Como por exemplo, Balabacharya. Ele muda de ideia depois que ele recebe o excelente sabor do Krishna Bhajana. Ele diz, Mahaprabhu, eu quero Krishna Bhajana. Estou me sentindo ávido por isso. Ele vai pedir para Gadadara Pandita. Eu não posso dar mantras, diz Gadadara Pandita. Eu sou sob a guia do meu Prabhu, de Chaitanya Mahaprabhu. Eu não posso dar mantras para ninguém, responde Gadadara. Mas finalmente ele dá o mantra de Kishore Gopala. Então, esse Vaishnava mudou de tipo de adoração. Keshava Kashmiri também. Anupam, que estava fazendo Ramabhajana. Ramabha Sanatana e Irupa deram we para eles alguns conselhos. É melhor que nós três adoramos Krishna. Krishna é a realidade super excelente. <risos> Lila, Os passatempos de Krishna can, são indescritíveis. In nós podemos Krishna, nadar nos oceanos de Krishna Lila para o resto da eternidade. Born, Mas você se sente chateado aqui? Porque você tem desejos pessoais. Nós podemos eternamente nadarmos no, no, no oceano do Krishna-Nilamrita, no néctar dos passatempos de Krishna. Você está se sentindo chateado e cansado aqui porque você, decide, você vai queimar sua boa sorte se você abandonar este conhecimento. Mahaprabhu, pessoalmente, é Krishna. Ele é Krishna Chaitanya. Ele vai, ele vai é, dar conselho a Murari Gupta. Ó oh, Murari Gupta, você pode fazer, você pode alcançar um desfrute gigantesco. Nandanandan Krishna. E Mahaprabhu, mesmo que ele vá para o sul da Índia, Mahaprabhu muda o coração de milhares de pessoas, somente porque as pessoas olham para ele. Está escrito que todas as esposas de Pátria elas estão sentadas sobre aqueles elefantes. Elas querem observar os pés de lado de Mahaprabhu. De longe, Mahaprabhu está cantando os santos nomes Hare Krishna. Elas estão nas costas dos elefantes observando Mahaprabhu de longe. Só por olhar para ele, elas sentem prema e desmaiam. Prabhu Mahaprabhu não vai é, distinguir as pessoas em relação às castas e nada, ele simplesmente distribui prema. De longe, ouvindo a voz de Mahaprabhu, os devotos alcançavam prema, Prima, Krishna prema, êxtase. Vê-lo em longa distância, as pessoas sentiam prema. Os os muçulmanos ficavam, que, que às vezes se comportam de maneira cruel e sem coração com os, com os hindus, eles olhavam Mahaprabhu e sentiam prema. Depois que Mahaprabhu passava, às vezes eles desmaiavam de êxtase de, de inconscientes. Eles não conseguiam viver sem Mahaprabhu. Eu penso que você é tolo que você não entende quem é Mahaprabhu. Prabhupada Pada chorava, esses tolos não sabem quem é Goranga Mahaprabhu. Se eles pudessem realizar, por tempo infinito, eles venderiam seus, sua vida aos pés de Lord Shaitanya Mahaprabhu, sem nem, pedir nada em troca, sem nenhuma condição. Mas eles não conseguem entender, por conta de a parada, caso contrário, é impossível. Bhakti é o que há de mais raro. O mesmo Sr. Shiva e o Brahma oram para receber esse Bhaktiras, mas esse Bhaktiras pode ser. nós podemos receber facilmente através dos lábios de Chaitanya Mahaprabhu. Essa é a excelência de Goranga Mahaprabhu. Mas mesmo assim, eu não consigo avançar nesse conhecimento. Ponto de interrogação: por quê? Por quê? o oceano <sweak> da rasa vai inundar o mundo inteiro i am idiot number whole world inundated by o mundo inteiro está inundado por prema mas eu sou tão caído que eu não consigo alcançar esse nível de consciência. Aquele que vai se, é, se deprivar dessa, desse, tipo de, de, de, desse tipo de chance, ele não vai conseguir alcançar esse nível novamente para sempre. Aqueles, eu não posso receber essa misericórdia. Essa pessoa é um tolo, está escrito. Pois o mundo inteiro foi inundado pelo prema que Mahaprabhu distribuiu. Somente os mayavadis não conseguem, por conta de ofensas. Então Keshava Kashmiri, ele é um pandita internacional de conhecimento, de conhecimento incrível. Ele também se rende aos pés de lotes de Goranga. O que falar de animal, o, dos humanos, se animais, até os animais, os pássaros, todas as criaturas que existiam se rendiam aos pés do Senhor? Nós gostaríamos de our vender our a cells. nós mesmos aos pés de Lotus Mahaprabhu, sem, sem nenhum preço, sem pedir nada em troca. A gente quer se vender, se dar de graça aos pés de Lotus Mahaprabhu. As gopis dizem isso. Todos dizem isso. Não, Gopika, Zerby falando. Gopika está Krishna. Ashul Kodasika. você entende o que ele está entende esse significado, o significado do que as Gopis dizem para eles? Elas, elas dizem, nós não we somos servas paid. pagas. Você não precisa pagar por nós. Ah. Nós só precisamos do seu amor, da sua associação. Ashul kodasika. Ashul Koodaman, Ashul Koodaman, price payment, how much payment? Elas dizem, nós queremos nos vender Nós queremos nos dar de presente para você De graça Seus pés de lótus são tão fundamentais Pois Radharani chora sobre eles Quem pode entender? Algum tolo pode entender isso? As pessoas ouvem isso e mesmo assim querem pular dentro do oceano das fezes da urina, porque eles querem abandonar este conhecimento com seu comportamento imperfeito. O que eu posso dizer? O que nós podemos fazer nesses casos? Que Kashmiri era um pandita, conhecido nacionalmente na Índia. Balabacharya também era um pandita. Extremamente famoso e elevado, ele também se rendeu aos pés de Chaitanya Mahaprabhu. Quem não se rendeu, todos se renderam. Essa é a condição do Gauduran Gacharan. Eu posso dar incontáveis exemplos. Mas o tempo está passando. Quando Mahaprabhu vai ao sul da Índia, quando Mahaprabhu vai ao sul da Índia, ele vai liberar milhares de pessoas. Todas as pessoas do sul da Índia estavam fazendo Ramabhajana. E outros grupos que estavam fazendo Lakshmi Narayan Bhajana. E a maioria lá são Mayavadis. Alguns Mayavadis fazem Ramabhajana, outros fazem Lakshmi Narayan Bhajana e a maioria depois o que sobra também são todos Mayavadis. é muito perigoso ir para lá quando o Mahaprabhu vai para lá ele pronuncia esse mantra, mantra porque as pessoas do sul da Índia são maiavadies eles não têm eles são inúteis filosoficamente são materialistas então Krishna desvia do caminho central, da estrada central, porque ele não quer encontrar com essas pessoas tolas. Mas rapaz, mesmo assim vai por um determinado caminho, no qual ele encontra buddhis e outros personagens. Então ele encontra um Brahmana que estava fazendo Ramabha, Ramabhajana, adorando Rama. Ele não falava sem pronunciar Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram. Se ele falava alguma coisa, ele falava rama, Ram, Ram, me dá. No Gondicha Mandir, ele fazia gestos e dizia Ram, Ram, Ram, Ram. No Gundicha Mandir, todo mundo, as pessoas falam Hare Krishna. Eles fazem sinais e só pronunciam Hare Krishna no Gundicha. Então, esse devoto. Então, Maharaj está dizendo que esse devoto ele cantava para o Senhor Rama, ele fazia Rama Bhajana, ele adorava a Rama, Rama, Rama Vata. Então, esse, esse Brahmana convida Mahaprabhu para tomar prachada em sua casa. Ele estava adorando o Senhor Rama, ele olha para o Mahaprabhu. Mahaprabhu está cantando Hare Krishna, Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E esse devoto, ele estava sempre cantando os nomes de Rama. Mahaprabhu se vai depois de tomar prashada. E novamente ele volta, porque essa peregrinação não tinha um sistema exato. Porque existem locais de peregrinação, aqui, peregrinação, peregrinação, peregrinação aqui em cima, é outros para lá, outros para o sul, outros para o oeste, Mahaprabhu ia e voltava, e voltava para poder continuar. Então, o Cristina das Kaviras Goswami que não existe um sistema lógico para fazermos o parikrama. porque os locais de peregrinação, eles não crescem de acordo com o desejo das almas condicionadas, eles estão ali, são aqueles. Vamos supor que eu vá para este local sagrado e depois eu tenho que voltar pela mesma estrada e ir para o outro. Então, Mahaprabhu, ele encontra novamente esse Brahma que está cantando o nome de Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama. Sempre pronuncia o nome de Rama. Mahaprabhu vai até o Bajanakutir desse, desse devoto de Rama. Quando ele volta... Esse mesmo devoto está dizendo, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna. Ele falou, o que aconteceu, Mahaprabhu, desde a sua infância, você cantava o nome de Rama, e agora você está cantando o nome de Krishna? Desde a infância, eu cantava o nome de Rama, mas quando eu vi você e te encontrei, e ouvi sobre o nome de Krishna, desde lá, eu só pronuncio o nome de Krishna. Eu tento até fazer o nome de Rama, mas eu só consigo pronunciar o nome de Krishna. Esse oh, Chaitanya é Mahaprabhu. Ele tem um hobby, não um hobby, não um Sim, hobby. contaminado. Ele gosta de coletar, gosta de coletar de as glorificações, os estotras, um Este Brahma, brahma, brahma ele ia ver as glorificações dos santos nomes e copiava aquilo. Ele colecionava essas glorificações dos santos nomes em todos os lugares que ele ia. Ah, o Krishna -nama. Krishna Nama, o nome de Krishna, o nome de Rama, ele colecionava essas glorificações. Então ele dizia: Eu sei que pela misericórdia do Senhor Supremo, todas as glorificações do Rama Nama, do Krishna Nama, ele disse: Eu fiquei sabendo. Se eu digo três nomes de Rama, são iguais a um nome de Krishna. O um nome de Vishnu, se eu pronuncio mil nomes de Vishnu, é igual a um nome de Rama. Essa proporção está nos Vedas. Se eu pronuncio mil nomes de Vishnu, eu alcanço o mesmo. O mesmo Sukriti é o mesmo resultado, como se eu pronunciasse um nome de Rama. E três nomes de Rama uh, são equivalentes a um nome de Krishna. O nome de Krishna não pode ser comparado com nada. Ele é único. Então, quando o Mahaprabhu vai então, ali encontrar essa Sri Sampradaya, ele encontra devotos como um, uh, Prabodhananda Sarasvati. E o próprio pequeno Gopalabhata estava lá. Eles não são malucos como nós, como vocês. Aquele devoto Dirama diz, quando eu ouço, olho você e escuto o seu nome, eu posso realizar que você é o próprio Krishna. Aquele não como que ele poderia saber? Ele diz: Você, você é Krishna, eu tenho certeza. A mesma coisa. Aquele Brahmana tolo. As pessoas vão dizer que aquele, que aquele Brahmana é tolo porque ele não sabe pronunciar o Bhagavad Gita, lembrem-se. Maraja já deu aula sobre esse. Devoto. Ele é seminalfabeta. Ele vê que todos os dias, Mahaprabhu vê que todos os dias, esse mesmo Brahmana recita o Gita. Ele entra em êxtase, chora. Por quê? Um dia Mahaprabhu vai até ele pergunta. e pergunta. Todo mundo rindo ah, ele lê o Gita, ha ha. ha. As pessoas riem. Porque lê sempre assim menalfabeta, é as pessoas sabem. Mas Bhagavan, você sabe, Bhagavan. Ele não aceita a sua pronúncia do sânscrito. o senhor aceita, sim, o seu coração, tome cuidado. Então, Mahaprabhu se pergu pergunta qual é a razão pela qual você se sente tão feliz ao ler o Gita, quando você entra em êxtase e pergunta, Mahaprabhu, a esse brahman que está sendo ridicularizado por todas as pessoas que sabem que ele é eletrado e está com o Bhagavad Gita no colo, ele disse, sabe, mas é que meu Guru me disse, Nuranganatha Mandir, todos os dias você pode recitar o Gita. Ah, sim, ele disse isso, para Mahaprabhu. Então eu estou obedecendo as ordens do meu Guru. Eu o Gita, não é uma coisa mental. Não ler o Gita, é algo ligado às instruções do Guru. É Guru Seva. Eu não ligo que as pessoas riam. Então, Mahaprabhu pergunta, eu tenho uma pergunta, então. Que tipo de excelente desfrute então, você, você recebe que você chora tanto, você chora tanto assim lendo e a gente posso ver que o, seu, o pelo dos seus braços fica arrepiado. Ele diz, enquanto eu estiver lendo Gita, eu vejo claramente o Senhor Supremo de pé na carruagem assim, sim, eu enxergo isso. Então, continuamente, enquanto eu leio, eu vejo Shama Sundara, Krishna Shama Sundara, ensinando Arjuna, eu vejo. Eu vejo Arjuna de mãos postas, dizendo, por favor, me ensine. E eu vejo Arjuna falando, perguntando e Krishna respondendo. Disse esse Brahmana iletrado. Eilagi, então, é por isso que eu não consigo test, parar de ler o Gita. Kind of reason, Dizer esse like brahma, porque eu vejo essa cena, I eu não like deixo nunca de, de ler o Gita. Mahaprabhu diz, você é o exato candidato para receber Krishna to prema, to ler Gita. Gita. para ler o Gita. Marcos você pode ler Gita. o Gita. Mahaprabhu diz para um semelalfabeto, você não consegue nem ler nem pronunciar o sânscrito, mas é você que tem o direito de ler o Bhagavad Gita, você é o único que tem esse direito, diz Mahaprabhu para ele. Vejam que sedanta, você consegue entender? Prabhupada disse, aqueles que são super inteligentes, disse Prabhupada várias vezes, aqueles que são super hiper inteligentes, eles fazem Gaudiya Bhajana, eles adoram Mahaprabhu. Mas os materialistas não conseguem. Você vê as pessoas batendo papo na rua, eles não estão fazendo Krishna não estão fazendo drama. Você vê mil pessoas que parecem que estão cantando Japa Mala, mas eles não estão fazendo nada. O que Prabhupada quis dizer, de acordo com os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu? Quem está fazendo o Aqueles que são hiper, super, super inteligentes, eles super, hiper inteligentes somente eles, pode podem ser ser rúbido, Babaji, eles podem entender este Bajanã. As pessoas todas não podem entender. Ou existe também o caso dos sarrajias babadis que estão fingindo que estão em um é é? ponto muito elevado, fingindo que estão Exatamente. sentindo êxtase. Como podemos entender tudo isso? É por isso que Mahaprabhu diz Você é o único candidato que pode ler o Bhagavad Gita Você tem todo o direito, deixe que as pessoas riem Então um por um Mahaprabhu vai conquistando o coração de todas as pessoas que ele encontra então, Dessa maneira nós podemos entender que Balabhacharya foi obrigado a mudar de escolha. Ele tinha um mantra da Balavi Sampradaya. Mas eles nunca vão confessar que Balabhacharya tomou mantras de Gadadara Pandita. Eles não confessam sobre isso, porque eles não querem. Uh, se ajeulhar aos pés de lápis do Mahaprabhu e aceitar essa filosofia. Então eles fazem uma sampradaya separada. Então, Gopal é um Muito bem, Gopal Bhattu Goswami naquela época, ele tinha cinco anos. E ele era um menininho. Barto, Bhattu, all together, the of Mas todos esses outros Vaishnavas que estavam ali, eles se associam com o Mahaprabhu. E o que, que eles decidem? Eles se relacionam com Mahaprabhu. Aprendem de Mahaprabhu. Eles entendem que, Mas, mesmo depois de tomar saneança para Bodhananda Sarasvati Pada, ele vai mudar de direção. E até o último momento da vida dele, ele vai ficar exclusivamente interessado em adorar Krishna na beira do Vimalakunda. Nós vamos falar sobre esse Vimalakunda no parikrama, nas aulas sobre o parikrama de tarde. Então a vida inteira ele faz esse desfrute do Krishna Bhajana. Então Gopalabhata Goswami. Ele, uh, também, o coração dele é tocado por Chaitanya Mahaprabhu. Talvez ele tenha, não tenha ainda todas as iniciações, somente uma ou outra. Ele pode ter recebido todas essas, essas iniciações de Prabodhananda Sarasvatipada. O guru de, de Gopalabhata era Sarasvati Sarasvatipada. E todos esses outros Vaishnavas também se tornam, se rendem a Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu não os força a fazer isso, é algo que acontece naturalmente. Mahaprabhu se associa com eles, se relaciona com eles durante quatro meses. E se nós entendemos que uma fração de segundo de associação com Chaitanya Mahaprabhu é mais do que suficiente. Então, um loba, um segundo dividido por onze, esse, esse tempo é mais do que suficiente se alguém toma, tem a visão de Dar de Chaitanya Mahaprabhu. Mesmo os animais se rendiam ao Chitani Mahaprabhu, Maha as pedras derretiam quando ele tocava as com seus pés. Esse é Chitani Mahaprabhu e você não pode Chitani. realizar quem é Chitani Mahaprabhu? Você não pode realizar. So, okay, então, ok, como você quiser faça. Eu não vou forçar você. Agora, Mahaprabhu, discutindo com o não, não, Ben Karbata, bem, eu tenho uma pergunta. Por que Radharani não vai ter chance na Rasa Lila? Oh, você está actually. Radharani, and so, Radharani, Radharani and Lakshmi e Lakshmi também? Por que Lakshmi deve, então, não pode entrar na Rasa Lila? Não pergunta assim: Radharani e Lakshmi são a mesma? Mahaprabhu disse: eu sei que elas são as mesmas, Mahaprabhu, mas mesmo assim há uma diferença. I know, but still different. That discussion I Então eu não posso discutir tudo isso agora. Quando for possível, então, vou explicar o que Mahaprabhu disse para Ben Karbata. O meu pedido a vocês é para que vocês não me, não me descartem. Antes de me descartar, tentem entender o que você pode receber de mim. Eu não tenho objeção que você vá, mas antes de ir embora, pense duas vezes, ou talvez mil vezes. Muito bem, ontem nós estávamos discutindo About uh, that 17th number, Guru. 17th number, Guru, that you know, feast, you know, that feast, after that feast, we are, uh, you know, after that feast, oh, that is where we, uh, we come to the point that. That cross, então, depois de falar sobre hein? os ensinamentos que aquele Yogyavaduta aprendeu do peixe, nós vamos agora cross, entender o que ele aprendeu I da prostituta. Mean, that cross? That cross o nome dela é Pingala. Eu disse porque... Essa prostituta, por que ela é tão desapegada? porque Esse avaduta sem dorme na varanda da casa dela. Não dentro da casa. E essa prostituta chamada Pingala. Ela olha para ele e fala, nossa, ele parece um louco. Mas ele não é louco as atividades dele são especiais. Tem algo no comportamento dele, ela diz. Então, ela, se sente, ela sente uma reação a respeito da presença dele. É por isso que naquele dia, aquele dia específico, ela desenvolve Nível de desapego. Ela estava habituada não é? a trabalhar com os homens que vinham até ali. Então, por que naquele dia ela rejeita tudo isso? Essa é a pergunta que deve ser feita. Porque isso foi um arranjo do Senhor Supremo que colocou esse devoto puro na varanda dela para dormir. Então, no dia seguinte, ou num determinado dia, ela não vai receber nenhum cliente o dia inteiro. Toda paramentada, toda vestida, ela espera. Talvez algum homem rico possa vir e me dar alguma doação. Então, naquele dia, ela tem muita sorte muita sorte transcendental imediatamente ela pensa, em determinado momento ela pensa, por que, que eu vou amar esses homens feitos de carne e osso, que têm cheiros ruins, são imperfeitos, é melhor que eu adore o herói de todos os mundos e realidades. É Krishna é o único amor de todas as almas. Então, a partir de amanhã, eu vou parar de trabalhar com isso e vou adorar meu, meu único herói, o herói de todos os mundos. Então, finalmente, ela começa a fazer o Krishna Bhajana. Então, mesmo uma prostituta, ela não vai aceitar Narayana ela vai aceitar Krishna. Krishna. Krishna não sei se esqueceu que Brahma depois de ver Krishna ele, ele, ele escreve o Brahma Samhita e diz Krishna é a causa de todas as causas ele é a causa de Ramachandra ele é a causa de Narayana, isso é a fonte de todas as causas, Brahma você esqueceu, o Brahma fala sobre isso, não sou eu. O Sr. Brahma tem essa visão e pronuncia isso, escreve isso no Brahma Samhita. Govinda Sarva -kara Karana ele é a fonte do oceano causal. Não existe ninguém acima de Govinda, diz o Sr. Brahma. Ele não fala isso sobre Narayan. Então, that that was very lucky. Like that I told told I Então nós falamos do Tridandi Vixu de Shambaba. a danda, o Tridandi. São os três bastões que os Vaishnavas carregam. So, finally, então finalmente ele Krishna Bajana. Ele se, se senta e aceita Krishna e vai fazer o Krishna Bhajana. Krishna se senta no seu ele vai dizer, eu só agi de maneira pecaminosa toda a minha vida. Sim, eu sei, eu sei que um nome de Krishna é mais do que suficiente para me purificar. Pois um nome de Krishna vale três nomes de Rama, e, três no e um nome de Rama vale mil nomes de Krishna. Vashishtamani vai, também, vai uh, amaldiçoar seu próximo, próprio filho. Ele vai dizer, você vai nascer como um chandal. Tolo. Por quê? Porque alguém vai dizer: Eu cometi muitos pecados e gostaria de me purificar. E esse, esse personagem vai aconselhar: cante três Ramnama. Um único Ramnama é o suficiente para limpar todos os pecados, todas as atividades pecaminosas você dá conselho que ele cante no três vezes diz o pai Eu vou você vai nascer como um chandal por ter, não perceber isso então, nós já falamos que três nomes de Rama é igual a um nome de Krishna, mas cada um dos três nomes de Rama vale mil nomes de Krishna. Então, o nome de Krishna vale três mil nomes de Vishnu. Essa é a proporção da bênção ao pronunciar o nome de Krishna. Um nome de Rama é mais do que suficiente para cortar todos os nossos pecados. Então, imaginemos. Ora, Rama. These two aksha, two syllable. By speaking this Ram, I can get lost. In Ram Laha. So, I am a Ramri Laha. Eu posso me it. perder nos passatempos de Rama. Ram Nam Kedho Akshar Me Sabasukha Shanti Swamai There is a Hindi, Hindi song. Yes. So, Those are doing Ram, Bhajan they are doing. Ram Nam Kedho Akshar Me essa canção é uma canção em hindi, cantada por aqueles que adoram Brahma. Aqueles é que fazem, que cantam os santos nomes de Rama, cantam esse bhaja, nessa canção. Agora, pense em Krishna. No Krishna. Se o Rama não é tão poderoso, o que diremos dos nome, do santos nomes de Krishna? Agora, essa prostituta chamada Pingala, né? ela vai falar sobre algo. Finalmente, ela decidiu fazer bhajana. Ela vai aceitar a super-personalidade de Bhagavad Gita Krishna. Krishna. Aquele que está sentando dentro do de meu coração. Ela falou, você pode se casar com esse Krishna. O Krishna está dentro de você. Você pode pedir que ele venha. Que você se case com ele. Por que, que você vai procurar um marido que vai morrer amanhã? E depois de amanhã? Mirabai, Ela era uma menina. Vocês lembram dessa poetisa, princesa? era é de uma família muito elevada, tão bela que ninguém, não existia ninguém mais bonita do que ela naquela época na Índia. Então o rei do Punjab, o nome dele era Chittor. Esse, esse rei casou-se com essa Mirabai. Teve uma farte de casamento. As pessoas tocaram, instrumentos, dançavam, netos dançavam. Mirabai veio com sua avó, esse ali. Tudo então, estava muito lindo, cheio de. Músicas e luzes. Mirabai fala: Ah, quanto diferença. E, e a avó diz: Veja, aquela outra senhora vai. Ela vai casar com aquele rapaz muito inteligente. Um amor muito atraente. Quem você vai se casar? A avó pergunta para Mirabai quando ela era pequena: Quem você vai se casar? Ela fala: Eu vou me casar com Krishna. Ela fala: você vai se casar com Krishna? Ela fala assim: Eu não posso casar o mar... com um marido que morra. Alguém que pode ter câncer, que pode ter isso, corona, qualquer coisa. Não. Quero mar... casar com aquele, Krishna. Então, mesmo que ela tenha sido forçada a se casar com o um rei, ela nunca. Vai desperdiçar a vida, não desfrute, foi só um casamento no papel, porque ela não é, se deu a ele. Nós na Gaudiya falamos muito raramente sobre, sobre, sobre Mirabai, porque Mirabai não seguia Radharani. Por isso nós não falamos muito sobre ela, sobre ela no siddhanta. Mas não é um siddhanta pesado. um siddhanta comum, acontece das pessoas. Ouvirem falar sobre ela. Então, essa pingala, essa prostituta vai dizer. Asahi Paramaduksam. Asahi, se eu vou ter to have some inside é a causa original da minha. Então, condição se eu não tiver desejos, eu não vou ter dor de cabeça. Se você tem cabeça, você tem não dor de cabeça. Tem. Aqueles que não têm cabeça, não não tem. Descipro, não tem, não tem dor de cabeça. Eu não tenho discípulo, não tenho que ir para países estrangeiros, não tenho dinheiro no banco, não tenho nada. A minha cabeça está sempre tranquila. Eu descanso três, quatro horas e já estou bem. Mas você está cheio de dor de cabeça okay. Você fica calculando isso e aquilo Dessa maneira Dessa maneira Eu tomou a decisão E eu vou deixar E meu 29º número guru É um espécieiro Meu 29º número guru É um espécieiro Esse é o vaduta que você está conversando Com o Yadu Maharaj bar. É um tipo de pássaro O pequeno bar é o kurori Em inglês eu não sei esse passarinho chama Kururi. Ele chama-se Kururi Pakshi. Um dia eu vi. Então, esse pássaro uma vez estava comendo. Os pássaros comem frutas, às vezes comem insetos. E tem pássaros que comem corpos mortos. Esse Kurore achou um pedacinho de carne no chão e começou a comer. E saiu voando com esse pedaço de carne na boca. E ele se senta num lugar solitário e vai começar a comer esse pedaço de carne. Como as pessoas vão não sei para onde tomar café. E um copo de café deles custa 500 rupias. Porque você toma café ali e fica meia hora, cada hotel grande, tem, tem hotel cujo café custa mil rupias, hotéis internacionais, isso é real. Então, muitos, uma vez um homem foi ficar num hotel e ele, ele gastou... Dezenas de milhões de rupia numa noite. E a gente, quanto que a gente gasta no dia inteiro? Nada em relação a isso. Muito bem, nós vamos discutir isso. Mas, mas a culpa é de vocês. Mesmo no, no mês de, de que ele vai acordar às sete. Às vezes eu tenho vontade de largar tudo. Tenho vontade de largar tudo e ir embora. A minha vida eu estou dando o meu sangue para mudar vocês, mas vocês não mudam. Vou chegar aqui às sete da manhã e eu não tenho tempo de discutir tudo que eu precisaria explicar. Muito bem, vamos discutir amanhã. Mas o que acontece? Alguns bairros, alguns outros bairros vão seguir esse bairro. Para matar, eu não tenho errado. Então, esses, esse pássaro vai com esse pedacinho de carne para um canto e um monte de pássaros vem em cima dele para atacá-lo. E aquele pássaro fica com medo. E aquele pedaço de, de, de carne cai do bico dele. E todos os pássaros correm na direção da carne. E ele percebe, eles não eram meus inimigos. Eles eram inimigos daquele pedaço de carne. Eles queriam, não queriam me atacar a mim, queriam atacar a carne. Então... Nós vamos entender e o que isso significa see, amanhã. I can amanhã, ah, nós vamos I started, discutir. And still, it's okay. but este not, verso <sussurra> Chamadis De ministros hoje, da que está